Ah, é. Bom, novamente aqui, ensinando os trouxas a serem menos trouxas. Quanto tempo, Tranca? Quanto tempo? Desde aproximadamente 35 minutos atrás, né? Quanto tempo? Pois é. Nós estávamos... Eu estava dando algo e você estava aprendendo os segredos do cosmos. Estava aprendendo as coisas mais... Brilhantes que a língua portuguesa pode oferecer, narrando o comportamento dos astros em um alinhamento dinâmico único, favorecendo assim, com brilhantismo e exuberância, o acesso a coisas inimagináveis, aos trouxas, né? <risos> Você trouxa que quer, né? Já pensou? Já... Não, <risos> propaganda... Eu consegui imaginar. Ah. Só é inimaginável os trouxos. Exatamente. Então, Mas você trouxa, não você, Juliana. O trouxa que nos ouve, né? Você trouxa que quer, que quer aprender essas coisas, né? Participe da nossa seleção para se tornar o um escravo. Ah, não, não pode falar isso, né? Desculpe. Seguidor. Seguidor. Participe da loucura. nossa seleção para se tornar um seguidor, né? <risos> Enfim, é com o nome brilhantismo que, novamente, eu digo, eu fiz um resumo brilhante da, da, do tópico, do, do, do tema a ser abordado. A da dinâmica das interações... É a humanidade e humanismo e o humanismo. Humanismo ele é a descrição do que é o comportamento social humano. Hoje em dia, se você analisar friamente tá? e traçar um paralelo com o passado, muitos seres humanos, não todos, muitos, eles são escravos. Escravos de ideias. Ideias essas tão fortes que se tornaram deuses modernos, como a mídia, como grandes marcas, como crenças, como religiões. São seres que depositam a sua vida, que se motivam a ter um, um comportamento ditado por características, por padrões, que podem ser incluídas ao humanismo, mas estão longe de fazerem parte da humanidade como habilidade dentro de direitos humanos e características compatíveis ao grau de, com, grau de consciência que o ser humano chegou. Entende, Juliana? Então, não deixa de ser uma crítica social. E você que caiu aqui de paraquedas porque o seu Oxu não aguenta mais você o TikTok. Não aguenta mais o Facebook. Não aguenta mais o Twitter. Você, você que está aqui, né? Então tenha uh, reflexos, né? E a eu não filosofia. Não estou dizendo que tá foi pior ou tá melhor. Estou dizendo que pode melhorar muito. Pode melhorar. Pode melhorar. Estou dizendo pois. que tá... Você está, você está colocando palavras na minha boca. Não, eu estava, eu estava, eu estava piando a minha opinião. Eu não estava piando, estava dando seus dois centavos. Eu acho que ele é um, já foi pior. Um Hoje o acesso legal. à informação é gigantesco em comparação com outras épocas. E poderia estar muito melhor, o acesso à informação é gigantesco. Olha só a crítica, já está em si, tá? Já está... Entende? É implícito a coisa. Mas saindo da, dessa minha crítica, momento bo, entendeu, Tiago? Momento bo, certo. momento reclamação proposta pelo sindicato dos exus e associados. Certo, certo. Agora você, senhor, um agora, para o ag... aqui, é, agora, agora você humano que faz parte do grupo de Exus que precisava que você, você vai ter preguiça e vai embora. Então, vai embora agora, que agora a informação é só para não trouxa tá? É... Então, isso aí vai, isso deixa o mano pensar, não se eu sair, eu sou trouxa. Se eu ficar, eu posso ser chamado de trouxa, mas não vou ser trouxa nesse momento. Então, que dira, né? Que que venha né o menos trouxa, né? Não, tigana ela tá presa no círculo até hoje ela não quer ser vista como trouxa Estou é. brincando, brincando. você tem dois tipos de humanismo tem humanismo dissociativo e o humanismo associativo a diferente de outros temas que nós abordamos com palavras que tinham uma conotação ruim o ser humanista normalmente ele tem uma conotação boa sou humanista eu sou do bem, Sou pró, né? Coisas boas. Sou progressista. Quero evolução. Quero acesso a uh, que todos tenham acesso a dados. Mas na dinâmica e na programação dos campos morfos, né? Na morfologia estrutural é mais eficaz. Tá gostando, Tio? É gostando da palavra? Obrigado. Eficaz? É mais eficaz. fazendo cursos, né, fiz cursos. Eu fiz cursos. É Fiz tá o curso do Toba, do Toba com a boa dicção, ele foi e... aberto lá em Plutão, entendeu? E... Só você tinha que ter pós-graduação em trouxismo, tá? Você lidar com os trouxas, né? Trouxismo não quer dizer que você é trouxa, trouxismo é a descrição das características trouxas, entendeu? Agora... E tudo dos trouxas, só... Exatamente, exatamente. Voltando à trouxologia, né? Mas <risos> voltando aqui Humanista, né? É só o ser humano A, a descrição da, do humano Vem por meio do humanismo Então a descrição de características questionáveis Moralmente questionáveis Eticamente não favoráveis ao bem comum uh, Inevitavelmente uh, Isso é humanismo Estou falando de linguagem de programação com os campos. Então, temos aqui o humanismo em duas ca categorias. Né? A categoria associativa, que associa o ser a direitos humanos universais, e a categoria dissociativa, que te dissocia desses direitos humanos. E todo e qualquer comportamento está dentro do humanismo. Isso uh, melhora o acesso aos dados. Dos, da, dos campos, melhora a sua, o seu, a sua linguagem, a sua comunicação, melhora a sua mediunidade, melhora, pois gera mais espaço. É um código mais aberto. Entende, Tiogana? Entendo. Então, humanidade é a habilidade do ser se perceber e comportar como humano. Essa habilidade foi dissociada em muitas vertentes dos direitos humanos e com uma dinâmica de interações ter clareza sobre a humanidade e o humanismo deixa vocês mais próximos de downloads ideias, assimilações imaginações reflexões mais saudáveis que saúdam a, a sua tranquilidade sua serenidade sua saciedade bem como favorecem melhor uma dinâmica para atribuir filtros como bondade e maldade, que são habilidades de perceber o que é bom e perceber o que é mal para si, tendo o eu como filtro universal de qualquer coisa. Entende, Juliana? Sendo eu como filtro universal de qualquer coisa. É. Eu como você, você como eu. Não, só eu como você. Ué, tô confuso. Desculpe, perdão, imaginei. <risos> <risos> então, você é a com suas características e seus gostos. Você é o filtro universal da, da de qualquer coisa no seu universo comum, entende? Ah, tá certo, sim, com uma certa configuração, exato. Então, nós temos uh, você com as perninhas abertas, os bracinhos abertos, igual aquela imagem que o Davi se fez, sabe? Tá certo. O que, que você tá rindo? É, Não é assim que é a imagem? É. Aí a gente coloca... Que o fez. Você tá pensando na imagem? eu pensando na imagem do da Vinci, exato. Exato. Continue. Aí, continue. Não se distraia, continue. continue. Não, não tô distraindo, só eu achei engraçado a sua reação. Aí, <risos> põe um elemento em cada patinha. Ah, tá certo, sim. Então, dos elementos né? primordiais, Sagrada. terra, água, fogo Isso. e ar. Tá certo. Aí você Tem é um uma sequência? Elemento. Não. Tem uma sequência? Não, você fica girando, né? Você fica girando. É um, é um processo esférico, aonde numa esférica, uma esfera que se... se... Uh, movimento em todas as direções dentro do seu próprio núcleo, tá? Qualquer ponto que você coloque na esfera vai ter todos os elementos ao mesmo tempo, pois a velocidade, a esfera se movimenta em velocidades infinitas, tá? Acerto. Então a infinitude do comportamento dos quatro elementos sagrados traz a possibilidade da manifestação de certas finitudes no seu universo pessoal e o núcleo que gera esta órbita de todos, né? Você com as perninhas abertas, os bracinhos abertos, girando em todos os sentidos, entendeu? <risos> <risos> Você eu não poderia deixar, E havia uma hora boa, mas eu falei, eu não posso deixar, eu sei. Eu tenho que ir falar isso. Tenho que me divertir um pouco, né? Nossa, é? o filtro universal de qualquer coisa não podia deixar passar essa oportunidade. De, de trazer esse conhecimento com esse uhum. grau de maestria, né? Aí... <risos> Aí, no centro de tudo, o núcleo, é você. É a quinta essência, é o quinto elemento. Aí, pra, como é uma esfera perfeita, todas as direções formam um eixo. Tá? Então, no, nesse universo pessoal de potencial infinito, uh, em manifestação, os eixos de manifestação são gerados conforme o desejo manifesta, conforme o desejo é expressado. Isso, uh, explicando superficialmente, é lógico, seria bom se tivesse uma animação em 8K, né sabe? De animação. Sabe essas animações que fazem sobre o cosmos? Sabe? Toda chique. Gostaria disso, mas estamos com pouca verba. <risos> né? Tão pouca verba. Então... Uh, fiquem com suas imaginações mesmo, sabe? Essas coisinhas que vocês imaginam. aí, é, fica com isso aí mesmo. aí <risos> uh, uh, mas, dentro, esse... é tipo uma esfera, é uma esfera, certo? Uma esfera composta pelos quatro elementos em movimento e no núcleo, no centro da esfera, a quintessência Isso. E para qualquer direção que o foco se manifeste, gera-se um eixo. E esse eixo uh, é o, o eixo que sustenta toda e qualquer coisa. Aí eu acabei de narrar uh, o porquê que tudo é estado potencial para qualquer coisa, no todo. Uma esfera composta pelos cinco elementos primordiais que possibilita a manifestação de qualquer coisa dentro do cosmos, seja ele o macrocosmo ou o microcosmo. Por que, que eu estou ensinando isso? Porque decisões simples dentro de um humanismo dissociativo usam esse princípio da manifestação que não é quebrado ele não é simplesmente ignorado, sabe? Ah, tem um potencial infinito de poder aqui, sabe, ô Tchuliana? Ele tem o um nome de trouxa, mas eu não posso ignorá-lo, porque é um potencial infinito de poder. Você não vai pegar uma célula de poder infinito e falar, ah, põe no canto aí. Não é não, Tio Gana. E essa mas célula de poder não pode que... ser... Aí. Oi? Mais tranquinha. Mas no processo dissociativo, uh, digamos assim, os princípios interativos são mes os mesmos, mas como é um processo dissociativo, é como se você operasse num, num, num como se fosse uma bateria, ao invés de, de algo... Eu concordo, mas a bateria complicado. ainda é muito grande. Tem muita gente fornecendo energia para a bateria idiota. Então, uh, não dá para simplesmente ignorar o trouxa. Então, a gente ensina, gera imersão, deixa disponível nos campos e estamos começando a acessar o porquê que não é simplesmente dar um reset. Por que, que esses direitos primordiais e sagrados, cósmicos, de cada, cada singularidade, são respeitados? Entende, Juliano? Se o ser está gerando um eixo que bloqueia sua liberdade, por exemplo, através de uma crença, a única forma de alterar isso é alterando a percepção que o ser tem sobre o seu próprio eixo. Porque ele está girando em uma direção só, mas os elementos giram em todas as direções. Tudo é possível para uma imaginação criativa. Mas, tranca. A minha dúvida é a seguinte. Um, é porque um, eu vejo que há um, eles não são respeitados da mesma maneira, pelo menos na minha percepção, os direitos primordiais e sagrados. Porque me parece que... Quando não é respeitado equação... por nós. É, mas é porque eu vou dizer como... como a equação que eu não consigo uh, reconciliar bem. Um, há um direito fundamental a segurança, certo? Universal. Sim. Mas me parece que quando o direito à segurança entra em interação com a a assimetria assimetria da força, entendeu? Então não é uma força simétrica, não está uma força igual para cada lado, está assimétrico, que o sistema dá prioridade a a a força e não o direito assim. à segurança é como se a gente estivesse num servidor de player versus player, entende? É, mas esse sistema não é baseado em direitos fundamentais. Nós estamos isso. implementando isso. Tá, tá, então tá. Porque o que me confundiu é que você disse que os direitos primordiais e sagrados de cada singularidade são respeitados e eu pensei que isso era são respeitados com não respeitados a cooperação... por nós. Ah, por isso tá que certo. não dá para chegar e apertar o botão por mais que eu queira por mais que eu sinta uma vontade imensa tá certo e no humanismo dissociativo, eles não são respeitados é o respeitado é a a força a força determina isso. tudo é assimétrico tá certo aí você tendo clarezas que o humanismo não é um só né ele é dual existe a possibilidade de, do humanismo ser dual, você tem mais espaço para exercitar a agência, por exemplo. Quer ver? Ó, usando o que eu expliquei, o excelentíssimo presidente americano, ele é humanista. Não parece piada? Não, pelo que você explicou... Todo ato, todo, todo ato humano é humanista. Tá, tá, eu tá concordo, sendo... mas você consegue focar só no que eu disse e usar como filtro. Mas imagina alguém que não contém esse nível de foco, esse poder mental, e usa como referência os campos. E aí tá risada, porque o senso comum do que é o humanismo diz que o, o excelentíssimo presidente lumpa, -lumpa não é não é humanista ele é capitalista, sabe? Os ídolos que eu disse no início. Até a visão da, de, de, do capitalismo, que é a descrição de uma sociedade com foco no capital, ou socialismo, descrição de uma sociedade com foco no social, ou qualquer outra dinâmica com um nome próprio, ele pode ser dissociado, idealizado e humanizado. Ou, ou se projeta, por meio da humanidade dissociativa, uma identidade, gerando força e representatividade para aquele termo. É assim que certos termos têm grande força e são usados como massa de manobra popular, por exemplo. Entende, Chogana? É, são idolatrados, sim. São, são índios, idolatrados, são indeusados. Tipo, tomar uma facada de mentira e dizer que é herói. Ficar doente e não ficar tão doente assim. Ah, Sabe mesmo essas pegadinhas? Bem conveniente, eu mesmo, eu bem, bem conveniente. Tomar né? ah, uma tomar facada de forma conveniente. É. Mas se o foco fosse no que o ser propõe fazer, como se fosse uma entrevista de emprego, literalmente, você está entrevistando para um emprego onde você vai a, a, avançar, tentar implementar certas propostas de governo. Isso isso. É se não fosse nido, o fato do ser ser isso, ser aquilo, essas outras coisinhas não seriam relevantes nessa análise. A análise seria... Exato. Eu concordo com o o ser está propondo implementar como política de governo ou não. É por isso que o aprendizado sobre a dinâmica morfológica dos campos é tão importante, porque quem manda na mídia é o povo. Mas a mídia diz que o povo não tem poder. Quem na mídia diz indiretamente que manda são os conglomerados de empresas, são os interesses do capital. Mas, na verdade, quem realmente tem o poder... É o povo, quem tem a liberdade é o povo. Se o povo soubesse disso, a mídia que busca mídia, o nome já diz, iria se comportar como o povo acha adequado para ter audiência. E aí iria questionar adequadamente um futuro líder. Isso estamos generalizando, é lógico, né? uma licença poética, e estamos usando aqui. A, a, a dinâmica das interações e a, o esclarecimento sobre a humanidade e o humanismo associativos ou dissociativos isso desmistifica muita coisa, isso faz a, em parte que o ser não caia em pegadinhas mentais sabe? A, comportamento igual nós explicamos há bastante tempo atrás, é, comportamento de rebanho, por exemplo, sabe? da autonomia mas, Tranquinha, é, não tem problema com o comportamento de rebanho se eu estou me reunindo ao rebanho ao qual eu desejo conscientemente estar associada, entende? Baseado no que eu acredito serem os, os direitos e as diretrizes ideais para, para o coletivo, para o grupo. É, né? mas quando é crítica, assume dissociação. Ah, tá certo. Tá Confie em mim, já pode confiar. Não, falei o que veio na cabeça Olha, vocês falam falar Esse é o contrato, cabeça. é verdade Esse é o contrato, tá no só contrato. Cagou, solta, caga solta, solta. Exato. Tá na no cabeça, contrato solta, Veio na assim. cabeça, você solta Só na a boquinha aberta Ah, pia. sim Sim, mas é É associação E, e o senhor se associa a instituições que ele concorda É igual o manual do investidor Você vai investir uma coisa que você não conhece e não concorda? Só porque dá lucro? Esse é o manual do fracasso, não é do investidor. <risos> Entende? Depende, se o objetivo dele é, é só o lucro, ele, ele, ele... Mas não perde luta, não... ele luta hoje e perde amanhã, Que é muito volátil. Se ele concorda com as diretrizes e o mercado, e conhece o mercado, e ele faz em paz, o lucro é inevitável a médio longo prazo, a curto prazo, é sempre lucro, né? Porque o humanismo dele está ali, associativo, sabe? Ele acessa dos campos informações onde uh, as diretrizes das empresas correspondem à necessidade da humanidade. Estou ajudando vocês aí. Ó. Quer dicas, dicas de investimento para a Dicas de investimento. Porque vocês investirem nas empresas que estão todas minhas, né? Certo. <risos> Até as ruins, pode chegar uma dinâmica de mercado mais divertida, né? <risos> é isso aí, é brilhante, não é brilhante? E o que, que, que isso tem a ver com a dinâmica das interações? Tudo. O ser que tem... Uh, clareza nas interações de maneira associativa ou dissociativa por meio da sua humanidade, com o um grau de consciência correspondente, tem uma dinâmica de interações mais clara, mais objetiva, mais funcional, mais adequada ao grau de consciência dele, dos meios. E dos outros que compõem os meios, e etc, etc, etc. Porque todo mundo fala de problemas grandes, não é? Todo mundo não. A maioria das pessoas tendem a falar de problemas grandes. É, quando você pergunta ah, como estão as coisas, as pessoas, é, é mais raro a pessoa falar de si. Né? A pessoa tende, o senso comum, tende a falar de coisas grandes coisas Normalmente coisas que não competem, principalmente pessoas que estão no inferno mental pessoal. São coisas sempre grandes. A, a, a dinâmica de interações entre humanidade e humanismo associativo e dissociativo traz o ser para o eu e para o que está no alcance dele. E aí isso traz tranquilidade, serenidade, saciedade porque ele para de se preocupar automaticamente com tretas enormes, tretas que dependem de um voto dele e não da solução total e integral a partir dele. Compreende, Tchule? Certo, ele foca no seu campo de influência. Isso, em confluência com seu voto democraticamente. Tá certo? E ele vai exercer, digamos assim, a sua capacidade como particularidade. Mas em exatamente. Que é uma exatamente. partícula num, num, num, campo, que ele, num campo, certo? Isso. Eu chamo isso de uh, transtorno do super-herói. Sabe o super-herói que só protege as grandes corporações e <risos> destrói toda a cidade? Mata todo lá... mundo para salvar o mundo, sabe? Tem... Isso, aí é de gente passando fome e ele vai lá prender o cara que tá assaltando o banco. Isso, isso. E, tipo, tem poder para resolver o problema inteiro e fica focando em treta, tipo novela mexicana, sabe? Dramatização. Isso. Eu cham... É isso. É a pessoa que ao invés de focar no que dá na sua zona de influência, ela quer salvar o mundo porque quer aparecer, porque é carente. E não é ruim ser carente, é melhor resolver a carência uh, onde ela é solucionável, que é no universo pessoal, que é nas coisas que você tem domínio. Tipo gerenciamento de risco, planejamento uh, familiar, planejamento pessoal, sinceridade, desenvolvimento de habilidades uh, sociomotoras, desenvolvimento de Uh, percepções e análise Própria, autoconhecimento E o caralho, entende? Essas porra aí Mas então, isso não seria De certa forma uma alienação? Como assim? Porque O ser vai estar De certa forma se Dissociando de várias coisas Se dissociando que de coisas, coisas... Que são coisas que a ele parecem estar fora do campo de influência dele. Mas como ele é parte integral do campo de influência, ele é uma partícula num grande campo particular. Um, o que. A não ser, me parece um próximo. Me, me, veio, me veio a palavra alienação, me parece alienação. É, eu concordo, mas eu disse, me precavendo dessa influência dos campos sobre você, mediadora que o ser foca no seu voto, como parte integral dos meios, não como representante unilateral e integral da porra toda. Tá certo. Então, por exemplo, ele foca, deseja uma cidade sem mendigos, onde todos tenham moradia. Exato. Que ninguém fique na rua. E é isso. E aí Agora gente... eu vou cuidar para não ser mendigo, para não viver na rua. É, o cuidar para eu não ser mendigo, já não é, minha, é responsável de quem me cuida, certo? Da coroa, porque senão você também fica sempre um, ansioso com Não, não, com, vou cuidar da minha parte, então, para não ser mendigo. cuidar da minha parte, para não ser mendigo, vou tomar banho. Tem aguinha lá, vou tomar banho. Tem sabonete, vou usar sabonete. Agora eu me perdi. Sabe por quê? O direito à moradia é um direito humano fundamental e inalienável. Então não preciso pessoalmente ficar na, na neurose de ficar me preocupando. Não, mas você está dissociando a palavra não, não. cuidar. Olha o seu humanismo bugado. Diga. Cuidar é cuidar, é amparar, é zelo, é manutenção. Você tem direito à casa, ao banheiro, à aguinha. Mas fala, toma tomar banho, por favor, não fique fedida. Né? Só se você quiser também, né? Não, não, não, não. Ah, então tudo é. bem, fique fedendo. Eu vou chamar é você e me diga. Vou te chamar não, de mas mendiga. Eu... Não, mas é direito humano ser mendigo também. Mas você não quer, então, se você não quer que o outro seja, não seja. Mas o que define o <risos> um mendigo não é o, o, o tomar banho, é ele ter a. a... Cantinho dele que tem o banheiro, que tem tudo, e aí a liberdade dele usar quando vai usar, se ele vai tomar banho hoje, se ele vai pular um dia e tudo já é também parte do direito dele à não, autonomia Pular um corporal. dia. Juliana, fala a verdade, você pula uns quatro, fala aí, oh, pode pular quantas quiser, liberdade. Mas a questão é que ele tem lá o banheiro dele disponível. É porque se não sei, tô dizendo e tô dizendo você dissociou o termo cuidar, cuidar no sentido de cuidado, carinho, né? Tipo... Você tem sua casinha, você mesmo, você não tem a sua casinha, você reclama, mas você cuida da sua casinha, não cuida? É, é. Não o cuida? Tipo cuida. Olhar, né? estilo... É lógica, é do seu estilo, do seu jeito, mas você cuida. Tá? <risos> é? Em comum acordo com, com todos os integrantes do teu lar. Totalmente. Né? Mas cuida. Então, é, se a coroa faz a parte dela, você também faz a sua. Não é num cuidado e como responsável, ah, Aí, tá vendo? Não é você responsável única e integralmente por tudo, não, é responsável porque está na sua zona ali de interação. Entendeu? Pelo, pelo que eu entendi, essa interação com o campo de influência social é literalmente na expressão das preferências mentalmente, certo? O ser não, não requer que o ser vá lá ele sozinho tentar resolver o problema das pessoas que moram na rua, certo? Ele pode, é, como parte de um sistema político, clarificar o seu desejo e, e, e, e informar os campos desse desejo. É, ou se ele quiser também abrir uma ONG e ajudar, e fazer tudo dentro dos conformes, não há problema algum. O grande problema é a agonia... A sobrecarga do sistema nervoso, do sistema mental, do psiquismo. É a você assumir responsabilidades que não lhe competem. É você viver sem vida. Entende? Porque vida é liberdade. Vida é, tr é tranquilidade. É cuidar e ser cuidada. Entende? Por exemplo, imagina que você está com muito sono. É, é domingo. Cedo e o seu corpo tá com muita vontade de ficar deitado, sabe? Juliana, você sabe bem disso, né? <risos> <risos> você conhece bem essa situação, fala a verdade. Nossa, seja sincera, aí... <risos> aí você fica se forçando a levantar, sabe? Sem compromisso nenhum, com angústia, ansiedade. tô falando é dessas coisinhas que eu tô falando, não adianta se preocupar, ah, sei lá com as vacinas que vão ou não sair. É legal, meu voto é que saiam vacinas, vacinas que funcionem, vacinas que não gerem efeitos colaterais nocivos, e etc. etc. Você pode discorrer seu voto. Você sobe num panquinho e fala, esse é o meu palanque, agora eu vou brilhar. Não tem problema. A questão é, é esse humanismo dissociativo, essa humanidade dissociativa. É isso que eu estou dizendo. Mas o que seria dissociativo então, por exemplo, nesse nesse exemplo da vacina? A pessoa se preocupar em agonia se a vacina ela é um golpe de estado, se ela é para política, se ela é um ato de politicagem para receber voto, se ela, sabe, especulação vazia, sem sem fato, ficar gerando fake news, ficar reproduzindo fake news? Ficar se preocupando, pensando, depositando tempo em agonia. Se você está depositando tempo em paz de espírito, seja feliz, você está no prazer fazendo aquilo. Mas você está fazendo por compulsão, como se você fosse responsável pelas vacinas e pelos seres que vão tomar ou não a vacina, ao invés de fazer o que é mais importante, que é votar, que é se manifestar em voto. Porque a pessoa que toma conta e generaliza e fica vibrando nesse núcleo, é, ela não vota. Você sabia, Tchuliano? Ela fica nos campos dos indecisos, nos campos. Ela não fode nem sai de cima. Como assim? Ela não, ela não, você está dizendo ela não vota energeticamente? Sua Isso, como, como integrante do humano. Como integrante, como integrante do, do ser campo. humano, da humanidade. Campo, campo mental, energético humano, ela não vota. No orbe, né? ela não vota. Ah, entendi. É porque Ao invés de votar, a pessoa fica ali dando show de pelanca? É, mas é porque a, Digamos assim a partícula, o íon que ela representa não não tem sinal. É, não, não, não, não tem pontinha, não direciona. Tá certo. Não tem eixo? É, não tem um vetor. Pois é, não tem direcionamento energético, não tem posicionamento. Que é exatamente o que eu estava explicando sobre o poder do povo, né? Que, que a mídia vai ter audiência se ela falar o que o povo quer ouvir, que ela se comportar adequadamente. Todo mundo quer que seja uma entrevista de emprego, mas ninguém vota. <risos> ah, mas não é crítica, ninguém sabia votar. Não sabe, mas ela está ensinando. Por exemplo, você há não muito tempo atrás, pouco menos de um ano, começou a falar, não, eu quero assim. E aí você começou a se abster de certas preocupações, não pode, Juliana? É, eu sou. E aí você, assim. acontece uma treta lá, só, ah, eu não quero assim, eu quero de outro jeito, vou focar em outra coisa. Sim. Você se abstei. Você vota e se abstei de qualquer narrativa. Tipo, sabe quando a pessoa fica falando discurso, discurso, e fala, não, obrigado sem discurso, só agradeço agradeço meu pai, minha mãe, a Deus e tchau, sabe? quem me deu quem deu o prêmio foi vocês vocês que discursem, justifiquem seu prêmio eu tô de boa, tô indo embora né? eu sou tranca recebendo o Oscar que chique e aí gente, vai tomar no cu firmeza? falou? é nóis é isso, sem dúvidas, né? Tá certo, não, sem, então, ah, e ficou uma dúvida nisso do eu como filtro universal. Esse filtro universal, então, você conhece a si mesmo através Justamente disso, os seus gostos, o que te deixa em paz, o que te deixa tranquilo, o que você gosta, o que te dá gosta, tesão, é? Né? O que te dá tesão, o que te dá alegria de estar aqui nesse nesse nesse orbe e o que não te não te dá, isso tudo são características do seu filtro universal. Isso. O que flui tranquilo, o que não flui, não flui tranquilo e o que não flui tranquilo, você fala não. Agência. Isso. Certo. Agora, com seu aval, que eu estou certo, eu me vou. Vai que você muda de ideia, né? Exato, aproveita. <risos> Gratidão, <tchau. risos>